Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem fala é o Elton E nesse vídeo galera, eu decidi fazer um conteúdo diferente Pelo menos um tipo de conteúdo que nunca tinha feito antes E é claro, espero que vocês gostem Bom, é o seguinte, pra quem não sabe, na sexta-feira passada, no dia 6 de maio A Electronic Arts, a EA Games, fez um evento em Londres para anunciar finalmente seu novo game E que agora tem o nome de Battlefield 1 E de acordo com a empresa, o game irá se passar na Primeira Guerra Mundial onde teremos a presença de vários combatentes em um cenário totalmente destrutível. De acordo com o diretor de design do game, várias regiões do mapa serão destrutíveis, até mais do que os títulos anteriores. E além dessa novidade, teremos pela primeira vez a presença de cavalo. E não sei se isso vai funcionar muito bem, mano, mas na moral, que da hora. E os caras falaram também que poderemos fazer customização nas armas. Claro, não vai ser uma customização encontrada em Battlefield 4, mas vai ser uma customização um pouco mais simples, com várias modificações exclusivas. Além de tudo isso, ela mostrou esse um trailer maravilhoso que fez muita gente se arrepiar, então dá uma olhada aí, moleque. Então é isso aí, galera. Fiz um resumo dos principais recursos desse novo capítulo da saga Battlefield e que é de longe uma das minhas favoritas. E é claro, não podemos esquecer do preço e também de sua data de lançamento. Bom, infelizmente para nós brasileiros o preço está meio salgado. A sua versão a sua versão padrão do game está custando R$ 200 reais, e sua versão deluxe está custando R$ 289. Reais. E tem mais galera, o pessoal que fizer a pré-compra do game irá ter acesso ao jogo 3 dias antes de seu lançamento. E tem mais uma, uma coisinha, a empresa falou que irá fazer uma beta para os registrados no Battlefield Inside. Então para você ficar preparado tem o um link aqui na descrição, então vai lá e aproveite. Então é isso aí, galera. Qualquer novidade sobre o Battlefield 1 ou outros jogos que eu particularmente gosto, irei trazer vídeos aí bem pequenininhos para vocês, de um algum vídeo de notícia e tudo mais. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por você ter assistido. Espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço e valeu. Muito obrigado. Tchau.